Olá, eu sou Renato de Paulo do Instituto Reabilitarte aqui da UFRJ. O Instituto Reabilitarte é formado por vários docentes, alunos, voluntários, com e sem deficiência. A gente trabalha na área da neurolocomoção, promovendo acessibilidade, arte, sempre com inclusão. Para tentar promover uma universidade para todos, organizamos diversos eventos transdisciplinares. Oficinas, debates... Nesse exato momento, dentro da instituição, está ocorrendo uma inclusão de pessoas com e sem deficiência fazendo ciência. É o projeto DE-Eficiência, onde alunos do ensino médio estão pipetando, fazendo perguntas e, através do método científico, achando as respostas e vendo que a ciência é para todos. Mais cérebros pensando. Além disso, estamos promovendo o mapa de acessibilidade. É um mapa que vai permitir a melhor rota para quem chega na nossa instituição. Também uma pessoa com ou sem deficiência. Vai poder chegar do ponto A a B da maneira mais fácil. Ele é capaz de botar a sua função, como se locomove, e o mapa vai traçar o melhor caminho para ele. A gente acha que com mais acesso, mais inclusão, as pessoas vão permanecer na nossa instituição. Para você saber um pouco mais sobre o nosso mapa, sobre a nossa oficina, sobre os eventos da Reabilitarte, entra lá no www.reabilitarte.org. Lá tem o mapa, tem a nossa agenda, tem o download para você fazer e usar o aplicativo. Nos ajude a tornar uma universidade para todos.